Dungawa implementou um projeto de construção de oito blocos sanitários em oito escolas, sendo seis blocos sanitários na localidade de Chequa e dois blocos na localidade de Xixongi, que compõem oito blocos sanitários no posto administrativo de Calanga. Nós tínhamos sanitários mas em situação precária, mas já com a vinda do Ngawa. E com essa implantação da, da, do bloco sanitário, já o cenário é diferente. As crianças já sentem-se à vontade. Bem-vindo a Seja, bem-vindo Seja, bem Seja, Projeto Andal. Bem-vindo a Seja, bem-vindo Seja, bem-vindo Seja, bem seja, bem seja Projeto Andal. É com alegria que recebemos este projeto da Ongal. É com alegria que recebemos este projeto da É com alegria que recebemos este projeto da Ongal.